11 ou 12 dias pra acabar o ano, né, mano? Caralho, rapaz, olha é o que é o que eu acabei de falar. 12 dias pra acabar o ano, mano. Caralho. Passou rápido, né? Lila é counter de Fiddle? É, só que a Lilia tem que saber me punir desde o nível 1, né? Se a Lilia não me punir e deixar eu farmar, eu vou lançar a braba, mano. Não cansa de cair com o Ska? Mano, tá todo dia, né? É que no Rayella é assim mesmo, mano. Tipo, lá, ó, os, os, que, os que eu caio, geralmente, quase todo dia, que tá no jogo aqui agora, ó. Bemire, Skavenge, esse Mikazu, Takeshi. quase todo dia estamos com contra o Takeshi? Será que o Graves fez uma gameplay esquisita de, tipo, Red dele, meu Blue e meu Sapo. Aí ele já tinha que estar tá aparecendo o bot agora. Tá, ele não fez isso. Mano, o que aconteceu? Quem que morreu? Onde que o Graves estava? Peraí, o Graves foi top. O bot matou, mas morreu. Ixi, a LeBlanc tá aqui, mano. Mano, eu quero muito comprar isso, velho. Não, não, não, não. Com graves aqui não dá, não. Esse ter que flashar. Ah, mano. Acho que não precisava eu ter flashado, não, velho. Eu podia ter sido mais ousado, vai. Mas não gostei de ter flashado ali, não. Eu sinto que não precisava, velho. Será que a gente tenta dar um chase nesse cara aqui, mano? Será que tem aronguejo? Por isso que ele tá entrando. Ó. Se liga, tropa. Dá bastante dano nele pegar uma colheita. Sai fora, Arunguji já é meu filho, já dei muito dano nele, se ele aparecer aqui ele vai bazucar ele, deixa eu ficar de olho É filhão, tamo de olho filhão Acho que eu vou até smitar esse Aranguete tipo, pra não ter o risco de perder, mano Ou não precisa? Calma, talvez não precise Tá, não precisou, maravilha Se a Erelha der mole eu vou top Mas o correto é só fazer o full clear mesmo aqui e continuar, velho Deixa eu ver Acho que a Erelha não vai dar mole, né? Eu vou dar uma visãozinha pro meu mano Pemas Tem muita wave, mano, então esse gank é ruim Mas eu posso tentar mesmo assim, mesmo sabendo que é ruim Nice taunt Flashou Acho que a gente não pega, velho. Tá tudo bem, tá tudo bem. Caraca, tô tryhard, hein? Será que eu tento algo aqui? Se vocês cabem de gravar, mano. Use Mas eu só vi a cabecinha, velho. Muita merda. muita merda. Não tanto, na real. Vai, Alistarzão! Piu! Dale! Coloca uns piqui na tua loja. Tudo é possível aos olhos daquele que crê. Amém? Flash aí pra eu dar sub É sério, Peiblos? É sério, Peiblos? Se eu flashar, vai ter visão? Escorregue ele primeiro aí, mano Pra não ficar na mão, vai Já, já escorrega Eu já flasho a parede aqui, ó Ah, eu vou flashar logo, mano Vou flashar Aí, flashei Vai ter o sub Mas mesmo, Mas eu só vi a cabecinha, Teve demais, mano Brigadão aí, Pe Peiblos Pelo Twitch Primezão Lançamos o flash num momento, assim Ruim, mano Porque tá tendo ar alto, né E eu vou ter que comprar uma luta estranha aqui Pra cá, Peimari Pra cá, Peimari, pra cá, Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pemiras, esse tá sem flash. Pemiras, Pemiras. Ah. Nem precisamos do flash, beleza? Os caras foram bobo, hein, mano. Dava pra eles ter a noção que eu tava aqui, porque eu botei o espantalho bem no arauto, tá ligado? Então eles foi bobo de tomar essa play. E outra. Com o Graves, mano, tinham um embazucado bem aqui, com uma fumaça, etc e tal, mano. Então ele sabia que eu tava na top side. Essa play que os guerreiros tomou aí foi total demérito deles, mano. Total, total. Solta o arauto na base e eu solto o sub. É sério isso aí, Vitão? Peraí, eu dou B, solto o Arauto na base e você dá o sub. É isso, né? Eu vou dar B e soltar o Arauto, é isso. Pera aí, que nós vai resolver agora. Aqui, ó. Aqui, já solta aqui, ó. Já bota um espantado aqui também de guarda. Ó, já pega uma botinha pra nós acompanhar esse aralto, mano. Mas eu só vi a cabeça Que isso, ele velho. já liberou aí, mano. Obrigado, Victor Farbot. bot. Obrigado pelo primezão aí, meu querido. Seja muito mais que bem-vindo. Fiz até minha botinha de parar o B. Não sei se vocês viram eles. Queria em base, eles parou porque eu soltei o aralto. Vamos nessa, né? Vou nem farmar jungle, vou reto no bagulho. Ó, tá cash descendo, graves descendo. Fodeu, galera, isso aqui vai dar muito ruim, mano. Deus, galera, esse aqui vai dar muito ruim. Ai, velho, a ira deflashou. Galera, o Arauto cabeceou ou não, será, mano? Ah, pelo amor de Deus, vai tá tranquilo. O Arauto cabeceou? Pô, o Aralto não cabeceou, mano. Siren, cisada no chão, Faltou o dano, mas tá tudo bem. Perdemos o Perdemos. Ganhamos sub, ganhamos E a luta, mano, ganhar a luta também, tá safe Posso estar no bot, é bem interessante Tá chegando uma big way já Ó, deve ter guardado aqui, bem provável Ninguém tem pink? Não Mas eu vou ficar aqui, mano, esse nós mata o Graves, ó Calma, tropa, calma, tropa Hum, tem o Ale Black descendo, fodeu Ou vocês viram aí alguém, ou um, sai, um morre e o outro sai vivo Nosso o Shen ultou Mano, parece que esse Shen do Pemire, ele tem ult toda hora, mano Que que é isso, velho? Ele tem ult toda hora, velho Mas essa, essa treta toda acabou que foi meio ruim no final das contas Porque a Irelia pegou o first break solo, mano E ainda farmou as barricadas, velho Mas tá de boa Ei, Irelia, eu tô te vendo, mano Eu acho que eu não morro pra esse cara, não, mano. tá sem stun. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Foda-se. Calma aí que eu já agradeço. <risos> nice try do Scavenge aí, mano. Ele tentou dar o ult dele no predict do. Do que da Irelia, né, mano? Calma. Tá quechola Mas eu só Será vi que eu a cabecinha, velho. Ufa, o Smite deu certinho pra matar o Graves, hein. Nossa, a gente matou só um. A luta parece que ia dar muito bom, mas deu ok, né? Matamos o Jungle e talvez nós conseguimos lançar o Drake, velho. Nossa, Pemayle, cuidado. Tem uns ônibus, tenho. Ah, eu errei o silence mais importante do League of Legends, mano. Qual o silence mais importante que eu errei? O silence no R da Samira. Se eu acerto isso aí, a gente ia tomar menos dano, né? My bad. Galera, vai dar merda aqui. Opa, vai dar muita merda aqui. Nice ah, esses ca... Calma. Tô me posicionando bem. Calma, Mas eu calma. só vi a cabeça. O foco é o taque. o foco é o tache. Sem escândalo, hein, tropa. Ai, ai, pelo amor de Deus! Chama no fidalzão da massa. Mas é mono esse boneco aqui, nem é à toa, não, mano. Ah, Takas! Ô oh, Takas! É o fidelzão da massa, Takechola Pô, eu é o Takeshola também tá de sopa, mano. Tá full de sopa o guerreiro, velho. Só eu tô na Samira, mano Fodeu, galera Só eu na Samira Vai voltar o cooldown do cara E o PMI não conseguiu vir Fodeu Aliás, estou vivo Tá de boa Ai, mano Eu não quero não eu Não quero ter medo não, velho Vai, vamos botar a cara, cara Bora, bora, bora, bora, bora, bora Antalho fazer. O que que foi isso, mano? O que que foi isso aqui? Essa armadilha que armaram aqui pra mim aqui, nos lobos, mano? Essa trap, mano. Essa alcateia. Ah, mano. E aí, mano? Vocês viu que o campeão ficou assim, velho? Acho que esse é o primeiro jungle block que eu tomo cabuloso assim, velho. Nessa minha vida toda de League of Legends, mano. Minion block eu já vi, cabuloso. Agora jungle block, mano? Eles me segurou ali, mano. Eles me prendeu, velho. Obviamente eles zombaram. Bora, bora, bora, bora. Talvez ia a brecha que nós precisávamos, mano. É isso, mano, é isso que, que tava faltando, mano. Vocês precisavam desse meu flash? Não, hein, mano. Acho que meu flash foi um pouco ruim, família. Mas não dá pra ter tudo nessa vida. Essa wave aqui é completamente over, rapaziada. Mas como eu tenho um bar, eu acho que eu vou apertar insta, não. Nem fodendo que meu protobelt tá em cooldown, velho. É, nós dá um trabalhinho, nós dá um trabalho. Nós não vai morrer de qualquer jeito, não. A gracinha nós faz, olha lá. Compramos tempo ainda, o time tá levantou e. Dali foi três, top. Tá queixão é gastou ignite, deixa eu ver. Não, não gastou ignite, não, mas tá safe. Vou ter que dar um R espontâneo aqui no escuro, né, velho? Pera aí. Bom dia, Pirubinha. Muito obrigado aí pelo resubzão, pai. Pera aí, piromia. Mano, acho que dá pra dar GG. Meu ult vai voltar agorinha e eles não esperam isso, tá ligado? É GG, dá GG. Bora, bora, bora. Nossa, esse de solar ali. Nossa, esse escabinho de solar, velho. Ó, o Free já tá clicado aqui na ideia, né? Nossa, Alistar do céu. Que crime, galera. Jogão, jogão, jogão, jogão, jogão. Boa, boa. Dá pra matar mais um na fonte ali, se pá? Um, dois, três e fui, galera! Ai Mas por que, que eu morri nos zonias? Morri nos zonias, mano A fonte tem esses bagulho, né A fonte mata GA Se o hit dela saiu, ela te mata na zonias Você tem que dar zonias antes Fiquei querer dar free smite antes, me fodi Jogão, mano